É, você não vai matar pulando, né? Que isso? <risos> Fala galera, beleza? Hoje aqui pra mais um vídeo de X1 pra vocês E hoje, o X1 inusitado, hoje eu chamei pra jogar aqui Desafiei o grande cachorro 337 Nós estamos postando esse vídeo aqui, eu, eu acredito que é ao mesmo tempo Então, tem na minha tela tem na tela dele Então quem quiser ver, né, das duas telas, tem lá no canal dele, bota o canal dele aí, editor E é isso, bora pro vídeo, né, que eu já tô falando demais Fui! Tá pronto? Tô! Vambora! E da hora, maluco. Vai tomar, hein? Maluco é brabo. Vai cara. tomar, hein, tio. Meu não... pai amado. isso, dá nem tempo. Tipo de AWP, de USP. Mas esse aqui é o um padrãozinho, né? O cara passou, nem vi, mano. Legal, e vai até quantos aqui? Vai até 16, como se fosse um jogo normal. Caramba, mano. Tremei todos os movimentos, tio. Faca na mão e tudo ó. Tipo a faca na mão, mano. Caguei. Você <risos> vê minha faquinha, mano. Você que vai de bacana. Pra... Uh, era pra ser de zero. vai dar um tap, mais um. Ai ah, meu Deus. <risos> Esse pulinho é o mais cortado. <risos> é mais não pode, e mapa de você já tava morto já Cara, pra você le virar level 20 só basta instalar a GC O CS Sério? não? lembro que isso não, velho Cara, é rápido, mano Como que eu vou saber o lado que esse maluco vai aparecer aí? <risos> aí eu, sabe é de bala, aí sabe eu morri, mano Não existe <risos> Ai, aí eu morri, velho Pra de bala nem tem como, mano É só você pular, mano <risos> O cara joga muito, velho é que você não viu o Shello, mano. O Shello é bom, viu, velho. Puta que pariu, ele é bom, velho. Melhor mira BR pra você? Ah, se não for, é uma das melhores. Ah, nossa, um de vida, velho. Tô tão concentrado aqui, mano. Ah, vai ter a parada, né? Eu tô com a mira nova. Tô... Ah, isso. é isso. Você gosta de mira de continho, mano? Não. Minha mira é tô mó grossona, você velho. Por que você prefere a mira mais aberta, mano? Eu acho mais fácil pra pegar os tiros. É, realmente! Eu gosto de arriscar, tá ligado? É, você não vai matar pulando. pulando. Lado. Que isso, mano? Com <risos> quem você já tirou o X1? Né? Nossa! Mano, já tirei X1 com o FKS, com o irmão do FKS, eu ia, eu ia, eu ia. É, Pedrinho. Pedrinho, já tirei com. Só que eu perdi pro irmão do FKS, só que ele tava com 300 de ping, né? É, mas aí contou, né? Já foi com o Snowzinho também. Que é bravo, mano. É, deve é ser o mais humilhado mano. Não tem como, valeu, valeu, precisa 4, de zero. Foi Se você não... quiser, tem outro tipo de... Isso aqui tem até pistola, mano. Vamos lá, o objetivo é não perder de zero, mano. É difícil, mano. <risos> é um espado, mano. É um espado. <risos> MissClickStore.com Vendemos e compramos skins de CSGO. Os melhores preços em skins.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 Aí é, você não morre não, né? Que isso, mano? Eu nem vi o cara subindo, velho. 6 hits, 67 Eu nem vi o cara subindo, mano. Aí virou o um jogo. Aquelas, né? Eu tô matando você, hein, velho. Eu tô te viando. Eu acho que uma hora vai cachar o tiro. Agora ele cachorro. Adicionadinha aqui. Caralho, cachorro. Cara. Você tá indo só ah, no é. né? É, esse aqui tava tá disputado, velho. Aí acabou as balas. O cara não carrega, tio. Desumido. <risos> Você achou que eu tava lá ainda? Cara, tipo, tenta varar, tá ligado? Olha, mano, você tomou sete hits, velho. Round pistol, hein, round pistol. Bora. Opa! Escutei, mano. Escutei o Varadinho. Pra cima, olha aí. Mano, você não é borre, velho. É uma véio. bala. Tira, um... Tira a cabeça. Eu sou agressivo, mano. Você é agressivo que o cara... Toma! Cara. O... Mano, você... Você cima, cima do um é o... tá, tá tomando muito tá jogando bem, velho. Você não tá morrendo. Cadê você, cachorro? Olha isso. Ah, mano. meu pai do céu. Pinada rolando oh, soco. E aí, Pedrinho? Você tá estrefando tá pra certo. caramba, velho. Vai ter que ter os varados, então. Nós vai, nós vai, nós vai. Ele vara muito, mano. Não morre, velho. Olha isso, o que passou tá do meu lado, cara <risos> ah, Se é que você indo. jogou a arma, eu vi, velho. Olha lá, de novo, de novo. Olha <risos> isso. <risos> tá bem vendo da onde, né? Joga <risos> <risos> <risos> muito. É o fel, só. É o fel, é o fel. Agora é ele tá agressivando pra caramba. De bloco é sacanagem. Igual que você não me mata, eu velho. Ai, mano, eu consegui voltar, velho. Eu vou tentar, calma, eu vou conseguir. Ai, mano, valeu, valeu, valeu, valeu. Na valeu. cara, meu querido. Valeu, valeu, valeu. Mano, você não morria, cara. Eu já achei que a gente tinha matado você. Bem que eu tô sendo burro, né, mano? Porque eu uso pro bagulho tipo... Ah, então. Gostei por a. é... alongar a distância. Alongar a distância, nem sei se que não existe. É distanciar. Valeu, valeu, valeu, valeu. <risos> Loco, que um... Esperamos que sim. Será que é diminuir... Ai meu deus do céu cara, espaço com pai, mano. Cagou demais ó. Agachadinho mano. <risos> é, era agachadinho agachadinho Olha isso Aí nem viu da onde Não eu vi da onde Mano eu não vi pra você, deu uns 20 hits é, Já você Esse contigo do cara é muito eu juro, mano. Eu dei muito hit em você. 11 hits. Percebi. É... é isso Ai, não consegui sair, velho. Foi <risos> oh, legal isso, cara. Ah mano, vou o caramba. Não vai o xadão, pai. Aqui ah, é a vantagem do pai, mano. Aqui é a vantagem do pai, eu tô pinando, mano. O corpo tá exposto, velho. Cadê o cara, velho? Vou maluco já. Nossa, tô sem esperança, mano. Cagou demais, cara. Ou não? Não deve estar mais aqui, o cara vai matar uma faca. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, Agora valeu. Eu quero ver, que você é de Glock. Ah, Glock dá pra me estralhar mais, né, mano? Essa é a real. É, mas tá com esses strafezinhos aí, canalha, mano? Aí tá difícil. Então você tá elogiando o meu, meu strafe. Tá canalha, seu strafe. Aí você é, foi carregar aí em um, em um lugar meio inapropriado. Valeu, valeu, valeu, valeu. valeu. <risos> ah, valeu. Uh. Ah, Ainda fiquei parado, hein, mano Mas foi bom, cara Foi bom pra treinar a pistola Deu bom? 3-0? <risos> é isso, guys é, Espero que vocês tenham gostado do vídeo Cara, continue, Victor eu, eu, eu mais ou menos acreditei que não ia perder pro cachorro, porque o cachorro ele não é, tipo, jogador, jogador mesmo, sabe? Ele, tipo, ele não faz vídeo jogando, é mais de skins. Mas, ele, ele, ele, você percebe que ele tem muita vontade de aprender, sabe? Dos strafes, aprender com o Meere, ele procura perguntar quem que é melhor e tal. E eu achei muito legal isso nele, então espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like aqui e vamos, vamos ver, né, qual que vai ser os próximos desafios. Eu vou tentar desafiar o Shell no X1 e vamos ver o que, que vai acontecer, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, é nóis!